Venda seus itens e receba seu dinheiro em alguns minutos. Negocie direto com o Miss Click, MissClickStore.com. As melhores skins em apenas um clique. Fala, galera. Beleza? Felpon aqui. Mais um vídeo pra vocês na sequência aqui. E hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês puderam ver do título aí. Como é que o Fer, na época de... Da SK, né? Não sei se depois ele fazia isso. Como é que ele dominava o rato? Como é que ele fazia aqui? Cara, era um sistema muito bom é, que a gente tinha. Que ajudava, ajudava ele bastante a dominar a ligação, que você conhece muitos riscos, tá ligado? O que eu Fer fazia, galera? Ele vinha aqui pela B2, padrão. Ele vinha aqui, da, da, tipo, se ele não quisesse dominar tão rápido, ele vinha aqui e via se os caras não rushavam, não tinha nada. Ele começava a vir aqui e vinha no walk. O que, que acontecia, galera? Não... Às vezes ele fazia uma bang pra ele mesmo, ou ele vinha só no strafe aqui e via se os caras tão rato, né? Phelps, como assim strafe? Galera, vem pixel a pixel aqui pra ver se eles não estão aqui no meio do caminho. Não tem nada. Dá um strafe aqui pra ver se não tem Alp mirando em vocês. Por que, que o Fer jogava muito em base do que, que eu, Code e o Fallen no meio? Porque ele precisa ter a certeza que o cara lá da ligação não vai estar tá mirando aqui. Então, enquanto eu, code e o Fallen aqui, ó, tinha a smoke do top mid que eu fazia normalmente. Eu bagava pro code, o Code passava a carroça, o Fallen ficava aqui atrás e a gente fazia esse domínio. Dominando essa parte aqui, o Fer começava a avançar. Aí o Fer vinha aqui no alc, que às vezes ele ficava só parado aqui esperando, porque os caras podiam fazer uma rebatida. Então você vem no seu time aqui o que você estiver sentindo. Chegou aqui, galera. Duas coisas. Você tem que saber se a janela vai estar esmocada e se a liga vai estar esmocada. Se a janela tá esmocada, você pode ficar aqui mais safe só mirando aqui. Se a liga estiver esmocada, mesma coisa. O que, que o Fer fazia às vezes? Às vezes a liga estava esmocada. Eu vou esmocar aqui a liga para vocês, porque normalmente a galera fica ali em cima, ó, tá vendo? Então o Fer vinha fazer isso aqui, ó. Começava a tirar, ó. ó. Tá vendo? Meio que dava um medo. Se o cara tivesse ali na liga, ele morria ou ele saia miado ou ele vazava porque ele tava tomando tiro. Então, é, é uma boa dica pra você, se você tiver mais smoke ele não simplesmente vem aqui tem tá, tá smokado ali e chega aqui abrindo. Porque, tipo assim, o tempo de percepção que você vai ter do cara é muito devagar comparado ao que ele vai ter de você. Então, a dica é sempre você que tiver smoke, você vem, espera acabar, pede uma flash, faz o um negócio certinho beleza? Se tiver... Acabar a smoke janela. Se tiver smoke ligação, galera, você fica aqui cravado mirando janela. Ou você fica mais aqui debaixo mirando janela. O Fer ficava no time dele. Acabou as smokes. Qual que era a tática que a gente fazia? O Fer pediu pedi uma bug pra gente aqui. A gente... não lembro qual bug que a gente fazia exatamente. Mas acho que é essa aqui. Na ponta do bagulho. Não, ela caiu um pouco pra cima. Um pouco mais pra baixo, então. É, acho que aqui, ó. Fica na fecha liga. Aqui, ó, galera, ó. Cai na frente da liga para quê? Pro Fer poder abrir aqui. Ele abriu aqui, ó, com a bang, explodiu, não viu nada. Ele vem e tá com uma smoke ligação. Essa smoke aqui, ó, galera, ó. Pronto, tampou a ligação, aí ele vinha e começava a abrir aqui, ó, claro, né, sabendo se tinha smoke janela. Se não tiver smoke janela, galera, pelo amor de Deus, olha sempre esse canto aqui. Vem aqui, ó, dá um pulo aqui para ver se não tem cara escondido. Se não tiver nada, tiver safe, aí você começa a abrir pra liga aqui e vem jogando o seu jogo na calma beleza? O Fer dominava a ligação, via se tinha nego aqui dentro, se não tivesse nada aqui dentro, ele vinha e smoke, é, não, né? Ele vinha, dava uma beiradinha no L, via se não tinha nada L. Se tivesse L, ele já dava as balinhas dele e ia jogando conforme fosse o round. Mas esse é o um domínio muito safe, é um o domínio que veio pelo rato, ele é muito bom. Se você fizer com perfeição assim, tipo de times, se você estiver bem na partida fazendo com os times perfeitos, cara a chance do seu time ganhar é muito boa, porque dominando essa área aqui, você ganha acho que mais da metade do mapa já, pra poder fazer uma entrada então essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado tamo junto, até a próxima, valeu